A negociação tem dois elementos principais, a técnica e a parte emocional e comportamental. Neste vídeo nós vamos explorar a parte da confiança, o emocional, como o comportamento influencia o resultado de uma negociação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio Carvalho, gestor de projetos educacionais e treinador da Bravende. e neste vídeo nós vamos explorar o elemento emocional e comportamental de uma negociação. Veja, muita gente fala, eu quero ter mais confiança, eu quero ter uma autoestima melhor, mas muitas vezes esquece que a confiança, a autoestima, precisa ser fundamentada, baseada, apoiada em um elemento fático. Fica tranquilo que até o final do vídeo você vai entender. Vamos lá, negociar é uma competência fundamental, afinal de contas nós negociamos o tempo todo. Você negocia na sua casa, por exemplo, quando você diz, olha hoje eu quero pedir uma pizza e não um lanche, você está negociando, você está propondo uma alternativa, uma opção dentre algumas. No seu trabalho, quando você diz, nesse prazo eu não consigo entregar, você está negociando. Quando você, de fato, trabalha com vendas e vai ali apresentar uma proposta comercial? Negociação. Então perceba, a negociação está no nosso dia a dia independente se nós trabalhamos com vendas efetivamente ou simplesmente estamos num trabalho que não tem vendas como seu vetor final. Perceba, quando nós negociamos, muitas vezes é de forma intuitiva. A gente não tem técnica, a gente não tem nenhum elemento formal, estrutural mas a gente vai tentando na intuição fazer funcionar e tá tudo bem. Só que às vezes a gente não consegue. Às vezes o resultado não é positivo porque tem pessoas com mais experiência, com um feeling melhor ou mesmo com mais técnica. Perceba, quando você está em uma determinada atividade no seu trabalho e você pede o apoio de um par seu. Olha, eu preciso dessa entrega. A pessoa fala, tudo bem, eu faço. Mas para quando você precisa? E aí você fala, então, eu preciso o quanto antes. E a pessoa fala, eu tenho muitas demandas, eu acho que eu não consigo te atender agora. Como você lida com esse elemento? É uma parte de negociação importante, onde você tem uma demanda, você tem uma necessidade de um determinado prazo e a pessoa tem ali a possibilidade de fazer ou não de acordo com a agenda dela. Essa forma de lidar com isso pode ser encarada de duas maneiras. Uma, não, colabora comigo, me ajuda. Ou, ah, então você não quer fazer? Então eu vou mandar para o seu chefe. Veja que até o tom muda. E o que isso implica no tema do nosso vídeo? O seu emocional, o seu comportamental, vai determinar a forma como você vai lidar com a situação. Então, para te ajudar a estruturar um pouco melhor o emocional e a gente resgatar o elemento confiança para as suas negociações, vamos para o primeiro passo. Você precisa ter planejamento. Para uma negociação bem feita, planejar é necessário. Mas o que você vai levantar nesse planejamento? Ué, qual é a sua expectativa? O que você quer nessa negociação? o que é inegociável para você. Sempre em uma negociação tem elementos, olha, isso aqui eu não posso abrir mão, esse é o meu foco, esse é o ponto principal. E ao mesmo tempo você indicar o que eu estou disposto a conceder, o que eu estou disposto a realmente abrir mão para fazer uma negociação ganha-ganha, onde as duas partes saem aí com alguma vitória, com algum benefício para que funcione para todo mundo envolvido. Então, você levantar o que é inegociável e o que é ali possível de ser concedido. O que mais? Com quem eu vou negociar? O que essa pessoa tem de expectativa? Existem outros elementos técnicos num planejamento, mas como nosso objetivo aqui é a parte comportamental, eu não vou entrar nisso agora, mas claro, se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixa nos comentários que a gente pode preparar um vídeo especial sobre este ponto. Seguindo, Ponto 2. Você planejou, levantou as informações, colocou de forma estruturada, faça uma análise objetiva dos fatos. É muito importante você trazer uma análise que não leve para o pessoal. Exemplo: às vezes lidamos com negociadores que têm um perfil muito mais competitivo, pessoas que têm até uma certa agressividade no jeito de falar, uma dominância, uma imposição muito grande. E quando essa pessoa fala, a gente pode ter um sentimento de, de medo, de recuo e levar para o pessoal. Não, essa pessoa está me atacando, essa pessoa não quer colaborar, então também não vou ajudar. Quando você leva para o pessoal, a chance da negociação funcionar vai por água abaixo, porque aí você já tirou o elemento objetivo, qual que é o elemento objetivo? O que você colocou no planejamento, o que você colocou ali. O meu foco na negociação é esse e o que eu estou disposto a conceder é isso, percebeu? Você deixou isso de lado para falar apenas da questão pessoal. Eu me senti ofendido, então eu não vou negociar. Então é importante não deixar estes elementos mais pessoais, mais de ofensividade, de levar realmente como se fosse algo da sua vida íntima e não um aspecto profissional isso pode prejudicar a sua negociação. Então, análise objetiva, tanto do que a pessoa vai dizer, quanto da proposta em si. Será que você tem dificuldade de dizer não? Quem nunca aqui já não teve uma situação onde falou sim, aceitou uma demanda, aceitou fazer alguma coisa que não queria fazer? Pois é, dificuldade de dizer não simplesmente porque ali na hora, na pressão, o coração dispara, a gente fica meio sem graça, ah, tá bom, eu faço e não era bem o que você podia ou deveria fazer naquele momento. Então, é importante ter a análise objetiva tanto da proposta da outra pessoa, quanto objetivamente do comportamento dela. Dessa forma, você garante uma imparcialidade maior e, por consequência, um desdobramento da negociação mais positivo. Perceba, a análise objetiva só existe quando você planejou, você sabendo o que você quer e o que você está disposto a conceder. Aí sim, a análise é a objetiva. E por fim, o terceiro passo é você efetivamente parecer confiante. Como assim, Sérgio? Você quer que eu minta? Você quer que eu simule? Quase isso. Perceba que agora nós estamos falando de comunicação. A forma de expressar, a forma de se posicionar, a forma de transmitir, precisa ser com confiança. Sérgio, mas como é que eu consigo transformar, aparecer como uma pessoa confiante, se eu sou inseguro, insegura, se eu tenho dificuldade de me apresentar. Treino e prático. Perceba, falar com confiança vai depender de algumas coisas. A primeira, planejamento. A gente falou aqui. A segunda, uma análise objetiva dos fatos, para não perder a questão profissional, a questão centrada e não levar para o pessoal. Falamos aqui disso também. E, por fim, a forma de você se comunicar. Comunique-se com calma, com clareza, fale abertamente. E se você tiver dúvidas, se naquele momento você tem condições de dar uma resposta, não invente. Diga, olha, esse ponto que você trouxe, eu não tenho alçada para resolver agora, ou este ponto eu preciso refletir melhor, e leva isso para um outro momento, onde você vai ter tempo de investigar, estudar o assunto, e levar uma resposta mais formal. Não tome decisões de forma precipitada. Isso é um risco muito grande, beleza? Então tenha esse cuidado de aparecer com maior confiança. E agora para fechar o nosso vídeo, olha que elemento importante que eu falei lá no começo e a gente vai resgatar ele agora. Como é que eu tenho confiança? Me apoiando, tendo como base algo sólido, algo fixo, algo que eu possa me sustentar. Você não tem confiança em nada, você tem confiança no seu planejamento, você tem confiança na sua análise objetiva e você tem confiança na sua comunicação. Não dá para simplesmente confiar em você, isso não existe. Você precisa confiar em algo e esse algo é a sua preparação, o seu planejamento, a sua dedicação em relação àquela negociação. Aí sim a sua confiança aumenta, sua negociação funciona melhor e os seus resultados também aumentam. Pessoal, por hoje era isso. Se você gosta do conteúdo do nosso canal, se inscreva e aproveite. Toda quarta-feira, às 8 da noite, nós temos um vídeo novo. Ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e deixe nos comentários outros temas do mundo corporativo que você quer ver por aqui. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!